Então vamos lá, meus queridos, como é que seria o Vomax com o Omnitrix? Lembrando aqui que seguindo a lógica da Continuidade Prime, apenas os membros da família Tennyson poderiam ter o Omnitrix. Ou seja, na viagem, como só tinha o Ben Aguim e o Vomax, apenas eles três poderiam ter acesso ao Omnitrix. Se fosse um ator pessoal ali, não poderia. Agora, seguindo a lógica do Reboot, qualquer um pode pegar o Omnitrix. O Billy Billions pegou o Omnitrix lá, Quase que o Asimuth no Reboot né? só jogou o Omnitrix na terra. Porque ah, é um planeta medíocre aqui, não vai ter problema. Então vamos jogar o Omnitrix aqui. Ele nem se empurra. Não nem nada, tanto que até mesmo um esquilo pode usar o Omnitrix, só que no caso do esquilo, como ele é um ser irracional, então o DNA fica meio que incompatível com ele e acaba se transmutando quando vira alien. Mas vamos seguir aqui sim a lógica do Prime. Até o verme de um esquilo já usou o Omnitrix e você que tá vendo esse vídeo não. <risos> Então, o Vomax, tendo ciência De que ele estaria com o na lógica Ele não ia querer envolver o Ben E a Gwen nisso, então a gente poderia pensar Que o Vomax, ele ia mandar Eles pra casa mesmo, ia cancelar a viagem Ali e tudo mais, mas isso seria Se o Ben e a Gwen não vissem O Vomax transformado em Alien, porque seria assim Se o Vomax, ele tivesse aprendido a mexer no Nitrix, transformar no Alien ali Sozinho, não quisesse mostrar nada Pro Ben e pra Gwen, ele só ia mandar eles Pra casa mesmo e tudo mais, não ia acontecer a viagem Não ia ser só ele mesmo, né? ia ser só o Vomax sabendo que tem tem Omnitrix, mas se a gente seguir uma lógica de que o Ben e a Gwen vissem o Omnitrix ali, o Vomax não ia saber mexer, nem saber como é que funcionava, como é que fazer pra ativar diferente do Ben, o Ben e a Gwen que iam ativar o Omnitrix do Vomax e iam ver o Vomax se transformando no alien, aí o Ben e a Gwen eles não ia querer ir pra casa nem nada, o Vomax não ia ter opção, eles iam ficar pra ajudar, então a partir daí seria uma viagem de família normal, né? ia ser um negócio bem mais familiar mesmo, né? o idoso tendo que proteger os seus netos, galera que, imagina aí, duas crianças em defesa ali o Vomax que ia ter os poderes. Esse é um negócio assim bem interessante mesmo. Imagina, depois se o Vilgax aparecer ali e descobrir, nossa, é o Vomax que tem o Omnitrix, ele ia ficar perplexo mesmo, né? Que o Vomax e o Vilgax têm uma relação assim de rivalidade, né? Então o Vilgax ia querer tomar o Omnitrix do Max, acabar com a raça dele, e, consequentemente, o Vomax ia falar pro Ben pra Gwen que ele é encanador, assim como no Prime. Lembrando que, se o Ben não tivesse encontrado o Omnitrix nem nada, até hoje o Vomax não ia falar que ele é encanador. Tanto que ele só falou pro North Ben. Ele é encanador por causa que o Noat Ben já tenha visto os Ben de outras realidades que tem o Omnitrix, já tinha visto o próprio Vilgax. Então o Vomax ele... Ah, tipo, eu vou falar aqui, tá ligado? Mas se não tivesse acontecido nada disso, né? O Vomax ele não ia revelar pro Ben que ele é encanador. E também porque a gente poderia pensar que o próprio Ben e a Gwen se ele não tivesse acontecido a viagem, eles não seriam próximos, né? Porque o que aproximou eles foi a viagem em si, foi as aventuras com o Omnitrix. Então seria uma coisa assim bem parecida, né? Se nada disso tivesse acontecido do jeito que eu tô falando aqui, né? Com o Vomax contando pro Ben e pra Gwen sobre o Omnitrix que é encanador, ouve o Gassi aparecendo deixando que lutar junto ali. Se nada disso tivesse acontecido, nem eles ia saber que ele é encanador e nem o Ben e a Gwen iam se aproximar. Mas, continuando aqui, ia ser bem, tipo, sério, por causa que um adulto ali, não é uma criança com o Omnitrix não, é um adulto, ele teria responsabilidade Imagine ele em força, né? O Vomax ali, ia ser bem mais sério do que já é. Imagina o clássico ainda, né? A saga dos Skets né, os Scare, eles surgindo através do Vomax Mano, ia ser muito, ia ser muito legal mesmo isso Mas vamos falar aqui do Ben da Gwen Eles seriam tão assim, inúteis, eles seriam tão indefesos Não, a Gwen, obviamente, ela ia despertar magia ainda no clássico né Que nem ela desperta no original Mas e o Ben? O Ben, ele ia despertar alguma coisa, ele ia ter algum poder? Bom, eu gosto de pensar que o Ben, ele teria algum aparato Como é que seria o Ken na série do Ben 10? Ele não teria poderes anoditas, não Mas ele teria ali algum aparato, alguma coisa, alguma arte Alguma tecnologia que ajudasse, pronto. Isso sendo aplicado ao bem, o bem no original, quando ele tá nas férias de verão, ele ganha alguns presentes, ganha algumas coisas, né? Então, eu imagino que aqui, tudo, todas esses presentes passariam para o Vomax, só que alguns, tipo, obviamente, coisas mágicas, artefatos mágicos iam ser para mas alguma coisa tecnológica, de tipo, por exemplo, pronto. A prancha que o Tetrax dá pro Ben aqui Seria passada pro Vomax E do Vomax ele ia passar pro Ben Que ia ajudar ele né? em luta, essas coisas então, ele, O Ben ia ser assim ia ser Um personagem que ele ia aproveitar muito da tecnologia em si para se favorecer já que ele não tinha nenhum poder naturalmente nem, nem por magia, nem por Omnitrix, nem nada Agora vamos falar sobre os aliens O Vomax ele também começaria com 10 aliens Cara, a gente sabe que na dimensão 23 O Ben tem aí a lista de 23 aliens para simplificar né? Então não é obrigatoriamente seria 10 áries em todas as dimensões. Acredito eu que nessa dimensão do Vomax poderia ser uns 20, uns 21, ele poderia começar assim. Mas vamos imaginar aqui como é que seria esses áreas Lembrando que eu acredito que o Omnitrix do Vomax, ele seria uma cor vermelha, orientar né, o Albedo mesmo. Porque tipo, eu sei que ah, o albid já é vermelho, mas o vermelho também combina com o Vomax, né? Que ele usa aquela camisa florida vermelha, eu acho que combinaria também. E o Vomax, assim como revelado pelo Derek G. White, a dimensão que o Max tem o Omnitrix é uma das linhas do tempo que não apareceu lá no Omniveste, mas tem essa linha. Tempo. Então seria legal imaginar o voo Max O Max 10, Max 20 Aparecendo ali no episódio Então não havia mais ninguém, então não havia o bem Ajudando os bens na guerra lá Ia ser bem legal então consequentemente ele teria aliens aí de universo. também Vamos mostrar algumas fanas aqui feitas pelo artista JuPago25 Vamos mostrar aqui para vocês algumas das fanas dele Ficou bem da hora, né? O Vomax aí com a jaqueta de Alien Force E todos esses aliens aí teriam uma aparência mais velha como vocês estão observando aí E ele não teria só, só os aliens do bem comércio né? no clássico, não Ele teria vários aliens, aí, aliens de supremacia Além de Universo, do clássico mesmo Tudo assim misturado por causa que esse Formax aqui seria um Formax que apareceria em universo É igual a Gwen, né? A Gwen 10 em Universo ela tem ali tipo o Gosman, né? O Gosma né? é onde que só foi aparecer no Alien Force Mas ela tem ali no Universo porque já apareceu, né? Só que vamos selecionar aqui uma lista de 10, quase que o artista que fez, ele disse que seria o Max 10 mesmo, ele começaria com 10 Ais, mas obviamente ele ia desbloqueando novos Ais. Mas eu separei aqui para vocês como é que seria os 10 principais, né, os 10 originais do Vomax nessa realidade, então vamos lá. Primeiramente, o Vomax também teria o Chama, né? Porque eu acredito que o chama é um área assim bem básico mesmo, né? De você ter um área de fogo. O chama é o cara do fogo, a pirocinese ali, de fogo é com ele mesmo. Então o Vomax começaria com ele lá aí. Também teria o Massa Cinzenta, mas ele daí tá mais gordão faz sentido, né? Que é o Vomax. Mas eu acho legal, por causa que ele seria mais inteligente do que o Massa Cinzenta do Ben. Já que o Vomax é mais inteligente do que o Ben. O Vomax daria uma utilidade maior para o Massa Cinzenta. Também daria os pós Selvagem, né? Para ele ter um alien de planta. O Ultra-T, que eu acho que é um linha assim que todo mundo escolheria pro Vomax T por causa que ele usa o Ultra-T lá no episódio do clássico, né, da Gwen 10, que no final o Vomax pegou o Matrix e ele virou Ultra-T. Acho que é um linha que combina bastante com ele, né, ele incrementar a lata velha, seria da hora. Também teremos aí o Fantasmático, que é o Delay, né, eu até falei aí do, da saga dos z -Schedule. Também teria aí o Igona né, porque... <risos> Não tem friagem, então usa o Igonato para deixar essa aqui, confuso, aqui, pra Deixa essa aqui gelada. Eu acredito que o Vomax não ia gostar muito do NRG, que ele ganha depois, né? Se ser um aliado adicional, por causa que ele ia deixar a cerveja quente, né? O Vomax não ia muito com a cara do NRG, não. Mas também teria aí o contratempo, que eu acho da hora, só porque tem aquela cena lá que o contratempo vai correr. E ele corre bem devagarzão, porque combina com o Vomax, né? os dois correm devagar Aí depois o Vomax aprendendo a usar o contratempo para desacelerar o tempo Aí ir mais rápido, aprendendo a, vamos dizer assim, correr mais rápido E ser é bem da hora não cena assim, assim Também teremos aí o Rush do Vomax, né? o Rush velho aí Mano, ia ser muito engraçado o Vomax virando Rush Aí tipo, eu acredito que o Ben Aguinha, e eu gostar muito do Vomax virando Rush Por causa que... O Ratch, ele ia deixar eles fazerem coisas que o Vomax, na forma humana, não ia deixar Então o Ben Aguente se divertir bastante com esse ar ah, Imagina ele, ele dizendo uma frase semelhante tal, deixa eu te mandar a real Comenta aí, o que, é que vocês acham que o Vomax ia falar, transformado no Rush Em vez de ser, deixa eu te mandar a real, ele ia falar o okay". quê? Eu também colocaria aí o Gravatax, sim, já começaria aí com o um Alien Apelão O tempo também é Apelão, né? então colocaria aí Que eu acho que seria interessante também, né, o Vomax ter um Alien de gravidade o gravata é um monstro E o Arraya Jato, por causa que... É, é o que eu falei lá no vídeo do Relógio Esquisito, né? Que um dos melhores aliens voadores seria o arrajado né? Por causa para você ter de começo, já que ele além de ser voador, ele é rápido, muito rápido O alien é mais rápido do Omnitrix Então acho que essa seleção aí dos 10 originais pro Voo Max tá bem da hora Assim, na minha opinião, né? Se vocês tiverem uma opinião diferente, coloca aí nos comentários Veja os outros aliens que eu mostrei